Um recado para a população e falar da a população de Fumão que nós estamos juntos nessa luta contra, contra a duplicação dentro do município de Fumão. E quero falar mais: como toda a população tem acesso direto ao vereador Edinho, é eu não preciso de intermediário para falar com o povo de não. não preciso. Vou deixar um recado para o povo de Fumão. Aquele que quiser falar comigo, vou passar meu telefone para vocês. O meu telefone é 999-065-744. Não preciso de, de, de rádio, não preciso de Facebook, não pode falar direto com a Só que é bom, o a Melhoridadinha. Sou vereador de povo, o povo é quem me paga, e estou aqui em de Espiritual. Então, senhores e senhores, eu respeito a esse povo que tenho, que às vezes é que eu vou fazer uma certa discórdia, vocês estão à disposição de mim constantemente. Agradeço a todos vocês, agradeço a pelo tempo que vocês estão resolvendo e deixo aqui o um meu abraço a todos. Meu boa noite.